Fala aí, guerreiros e guerreiro é soldado aqui, novamente trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje é um vídeo roletando diferenciado. Por quê? Porque é da ala VIP, tá? Pra quem é das antigas aí, pra quem é veterano sabe que antigamente no Crossfire, todo, né, quase todo final do mês, finalzinho, meio do mês ali, tinha a ala VIP. Soldado, o que é a ala VIP? A ala VIP é nada mais, nada menos que é o mercado separado do jogo para aqueles jogadores que eram VIP né e, e né que que tenham pelo menos uma VIP permanente na sua conta né sem ser parcelado você dia tem que ter uma VIP, você uma VIP permanente tendo pelo menos uma VIP permanente na sua conta você tinha direito a comprar caixas especiais e diferenciadas com um preço bem mais acessível que na loja do jogo, né? então essa era a grande vantagem antigamente de ser VIP né? Só que com o tempo a Z8 tirou isso e a gente não sabe o motivo até hoje Não sei porquê, né mas de vez em quando eles estão trazendo novamente E eles trouxeram aqui no eShop, tá? e a la VIP desse mês veio é, uma caixa muito boa Muito boa, que é a caixa Vitoriosa Real e a caixa Royal Dragon, né? é qual que é a diferença? A diferença é que você vai comprar 30 caixinhas, meu parceiro, pagando apenas 10 K ZP, né? Para você que não consegue, né, não pode, não tem condição de depositar quantias altas de ZP, né? Quem quem sabe aí você pode colocar 9 Kzinho aí, 10 Kzinho e conseguir comprar 30 caixinhas e ganhar alguma coisa, né? Então você vem aqui, ó, comprar, vou comprar aqui. Vai soldado! Como é que eu faço, eu não, eu não, eu não consegui, estou inteiro na rua, tô trabalhando, cheguei agora, cheguei do trabalho, cheguei do, do, da faculdade, do curso, isso, aquilo. Não consigo comprar meu zp, como é que eu faço para comprar o um zp que deu seu? Zp rápido, fácil, cai na hora, sem demora, sem complicação. O link vai estar tá aqui na descrição. É o nosso parceiro e amigo Zé Loco Cash. Zé Loco ZP. Tá? E o atendimento personalizado, especial aí. Atendendo até meia-noite. Pensando em você que trabalha, você que estuda, você que faz isso, faz aquilo, faz curso, etc e tal. Só chamar aí. Zé, vi pelo Soldation. Quero roletar naquela, naquela arma pancante. Quero ganhar. né, quero ganhar lá. Quero ganhar naquela arma lá do. do o boneco roletor, na caixa vitoriosa Tal, como é que eu faço Vai lá que o Zé vai te atender Atendimento nota mil Especializado E você vai conseguir aí Comprar o seu ZP com segurança Tá bom? Só só ir no Zé, vamos lá é, Essa caixa aqui é, Tem é Só arrumar um mercado aqui Essa caixa aqui Tem Tem a Bart e a Pá, né? a Bart e a pá vitoriosa Vocês sabe que as as armas vitoriosas furiosas tormenta isso tudo aí são caixas especiais derivadas de vip né mano é, ou seja ele tem o mesmo poder né de fogo das vips porém né é de mn como se fosse uma skin de VIP. Caraca, vai tá bugar logo agora, olha. Tá maluco? O que, que é isso? Eu tô jogando o tô... que tem. Vem, Nenei. Vem que o teu boneco também. A única diferença seria que é, as armas vitoriosas, elas não têm é, nem experiência e nem GP. Mas o poder de fogo é o mesmo. Né? Sem falar que são bonitas para Dedel que é isso mano? Que bugação é essa? Olha! Isso não, hein? que é? Eu tô ficando com medo! Misericórdia a pessoa rodar, rodar aí! E... Calma aí, o que tá acontecendo? que é isso? Acrinete? que é isso servidores? Ih rapaz! Ih rapaz, que é isso? No meio do vídeo mano! E aí? 18, 18 grammes e aí o que eu vou fazer como é que eu vou gravar e, aí, e agora eu já sei O que aconteceu de manutenção tô sabendo e aí, ficou nisso e agora o que eu faço? Deu uma leve bugada aí, mas voltamos, voltamos, vamos lá, vem que vem, vem neném, vou deixar 20 no automático e urubu, urubu já tá tudo bugado mesmo, vai que buga a roda também. Eu nem sei o que eu tava falando mais, já fiquei boladão, já fiquei bonecão já. Se ganhar lucro, se vir urubu, se não vir também é urubu também. E nem tô ficando com medo, eu tô ficando nervoso já. Pô, no meio do roletano, né? minhas caixas foi tudo pro mato, Pô, eu ia ganhar. É estrategia das 8. Foi estrategia das 8, menino. Ó, começou a bugar de novo essa bexiga. Tá de sacanagem. Eu tô ficando com medo. A barrete não veio. falando que ia ganhar, você não vai tirar minha arma não, z 8 tá de sacanagem pô, eu vou desistir, já tá todo boladão, bravo aqui, primeiro bate da gente, faz isso, faz aquilo e depois, pô, não pode, não pode desistir mané, não pode, dá bexiga, tirar o print aqui pra capa, capa dos refugiados, então, é isso, 30 era 30 que virou, que bugou, né? E virou 20. E ganhamos a parte. E vem que vem. Vem neném. E ainda vou ganhar uma pá com essa com essa 1 aqui, ó. Ó. É demais, né? E era que eu não tinha, mano. Tô ficando com medo. É mistério, é segredo. É premiado! Salve, salve, salve! É premiado! É o Zé! É premiado, rapaziada! É premiado! Mesmo bugando o jogo, mesmo fazendo de tudo! Não ia não ter essas e outras! Quando é para ganhar, é para ganhar! Não, não adianta! Não adianta querer bugar aí minha, minha, minha, minha, minha roletagem! Pô, tá de sacanagem, pô? Tá, tá doendo com o time. Então é isso, rapaziada! Vamos, né? Vocês querem ter Tem que mostrar, né? Tem que mostrar! da massa massa na, na bag! Ó, eu... Pra, pra sorte de vocês, eu já tinha duas partes. Então, <risos> e viu a parte mesmo, velho. Que eu, que eu não tinha. Vamos lá. Deixa eu. Não, colocar um. Um. Um modo um, Pra ficar pra cá. Pra ficar pra Modo modo solo. Speciation. Três aqui. É só pra mostrar mesmo. Você já sabe como é que é, né? Você já tem noção de como é que é, né? Vai travar também, no Modo bot. Então é isso, rapaziada. É bem rápido, fácil, cara na hora, sem demora, sem complicação. E é premiado. É Zé Loucocache. Zé lo... Não, essa é sapaquinho... Na moral. Oh, eu, eu não sou jogador de sniper. Esse chuta, chuta, mano. Chuta mané, ele dá para chutar ainda. <risos> eu não sou nenhum jogador de bate, mas ó. Pazinha, olha a Dobbs. Como eu falei, as vitoriosas são as mesmas, né? Tem as mesmas qualidades da VIP, a única diferença é que elas não têm atributo, né? morri pro bote <risos> então, é isso espero que vocês tenham gostado, deixa o like, compartilha escreve aí, aí, comprou, zp, roletou você conseguiu ganhar a arma que você queria tentaram te prejudicar aí no meio da roletagem também, como é que é vem que tem, vem neném comenta aí que eu tô boneco também muito obrigado por ter assistido, fiquem todos com Deus, grande um abraço e lembre-se, porque ser gamer e roletar nas caixas vitoriosas pra ganhar com 10 casinho é uma guerra Fui, tamo junto. Um,